O médico que atirou pedra em bebê, é detido em restaurante enquanto almoçava com a família. O médico que atirou uma pedra contra um bebê de um ano durante uma discussão no Crato, sul do Ceará, foi detido novamente neste domingo, 10, em Juazeiro do Norte, em um restaurante enquanto almoçava com a mulher e dois filhos, por descumprir medida cautelar, segundo a polícia. A defesa de Alcides Muniz Gomes de Matos Filho alega que o cliente não descumpriu a lei e aguarda a audiência de definição das determinações da medida. O médico empresário foi preso no último dia 28 de fevereiro, ficando recolhido na penitenciária regional do Cariri, Pirc, mas obteve um alvará de soltura por determinação do desembargador Durval Aires Filho, do Tribunal de Justiça do Ceará, José, na terça-feira de Carnaval. A agressão ao bebê ocorreu durante uma discussão entre ele e o pai da criança, que cobrava uma dívida de cerca de mil reais. O bebê sofreu traumatismo craniano, foi internado em estado grave na unidade de terapia intensiva UTI, do Hospital Maternidade São Vicente, em Barbalha, e passou por procedimentos cirúrgicos. Ao determinar a soltura do médico no início de março, o magistrado impôs a aplicação de medidas cautelares como um monitoramento eletrônico por tornozeleira. O delegado plantonista de Juazeiro, Diogo Balbino, reforçou que o médico foi conduzido à delegacia porque estava num restaurante, quando a determinação do alvará de soltura manda ficar em casa no período de folga e final de semana.